Você está ouvindo o audiolivro Os Filhos do Grande Rei, uma obra do Espírito Veneranda, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 12 – Depois de Crescidos quando chegou a este ponto da história, Cipião mostrou uma indisfarçável tristeza nos olhos e parou de falar por alguns minutos como se estivesse lembrando alguma coisa muito importante. Nenhum dos ouvintes interrompeu os pensamentos. Fim da grande pausa. Continuou. Mas os príncipes para quem o poderoso rei criou o tão formoso reino escolar, depois de crescidos, sentiram-se seguros em seus uniformes e em seus lares, e, desviando a inteligência, esqueceram o pai compassivo e criaram perigosos monstros dentro de si mesmos com os quais passaram a se aconselhar. Os colaboradores diretos do Grande Rei continuaram ensinando o bem e a verdade, a paz e o equilíbrio. Entretanto, os aprendizes não quiseram ouvi-los por mais tempo. Os monstros que eles próprios haviam criado envenenaram-lhes o coração, dizendo-lhes que a escola era a absoluta propriedade deles, que deveriam dominar em torno de suas residências como verdadeiros e únicos senhores. Em breve, os filhos do grande rei, esquecendo os deveres que lhes cabiam desempenhar, começaram a humilhar, derrubar e perseguir. Destruíram árvores veneráveis sem plantar outras que as substituíssem. Organizaram caçadas aos animais pacíficos, matando-os sem necessidade. Aprisionaram os pássaros e passaram a fazer o que é mais doloroso, combateram-se uns aos outros em guerras de sangue, deixando misérias e ruínas atrás de seus passos. Para adquirirem supremacia e poder, honras e autoridade, assassinaram mulheres e crianças, velhos e doentes, incapazes de fazer mal. CAPÍTULO XIII – DÁDIVAS MENOSPREZADAS O grande rei, a princípio, não levou em consideração tamanhos desatiros. Os filhos eram ainda muito jovens, afirmava ele aos cooperadores fiéis. E, interessado em auxiliar os pequenos príncipes com todos os recursos ao seu alcance, mandou que os mensageiros lhes trouxessem embarcações para incentivarem as relações amigas uns com os outros, maquinaria com que resolvessem o solo, facilitando os serviços da lavoura, carros para auxiliá-los nos transportes e teares para a confecção de tecidos diversos. Preocupado ainda em tornar a vida mais agradável na grande escola, o pai amoroso determinou aos colaboradores que ensinassem aos príncipes o alfabeto com que pudessem fixar os pensamentos, a arte para embelezarem o santuário doméstico e a indústria e o comércio a fim de desenvolverem a fraternidade e o espírito de serviço. Os filhos do grande rei, todavia... Longe de se aproveitarem de tantos bens para serem mais sábios e compassivos, utilizaram os recursos divinos para fomentar a discórdia e a destruição, chegando alguns deles a sustentar o secreto desejo de serem mais poderosos que o próprio pai, aniquilando-o talvez. CAPÍTULO XIV – PREOCUPAÇÕES DO PAI o soberano, embora fosse tão ofendido, não se revoltou nem se magoou, porque todo pai tem reservas infinitas de amor. Observando, porém, que os filhos lhe desobedeciam as ordens, perturbando a harmonia da escola e destruindo os próprios bens, convocou nova reunião dos colaboradores, de modo a ouvi-los sobre as novas providências que lhe competia tomar. Reconhecendo as justas preocupações do rei, os conselheiros passaram ao movimento de opinião. Um deles considerou que seria melhor destruir o educandário e começar outra experiência educativa. Outro consultou o soberano quanto à possibilidade da aplicação de pesados castigos aos príncipes rebeldes e ingratos. O poderoso senhor, no entanto, dedicava muito carinho à escola e muito amor aos filhos queridos. Ambas as propostas estavam em estudo, quando o outro cooperador perguntou se não seria mais razoável tratar a questão pela justiça. Não seria justo tentar medidas de muito carinho, porque os príncipes se mostravam endurecidos mas também não convinha corrigi-los com excessivo rigor em vista de serem jovens com reduzida experiência da vida. O rei sábio e generoso considerou a ideia excelente e, com aprovação geral, deliberou aplicá-la. Fim da reunião, enviou dois juízes para acompanharem permanentemente os príncipes. O primeiro encarregar-se-ia de fazer as retificações possíveis, e o segundo estaria incumbido de reconduzi-los à presença paternal para julgamento necessário em momento oportuno. Capítulo XV O Primeiro Juiz Obedecendo às ordens do Pai amoroso e justo, o primeiro juiz aproximou-se dos príncipes, efetuando as corrigendas possíveis. Os descuidados certeiros do grande rei não lhe observaram a chegada de modo direto, mas sentiram-lhe a presença nas atividades comuns. Retificando os caminhos dos aprendizes, o primeiro juiz era obrigado a fazer muitas coisas desagradáveis, como o pedreiro amigo e cuidadoso que, para tornar a pedra útil, é forçado, muitas vezes, a espancá-la com o um martelo. Numerosos príncipes e princesas começaram então a reconhecer que andavam em caminho errado. Muitos concluíram que fazer inimigos não representava prazer, que, afinal de contas, havia um poder muito mais alto que o deles, governando o universo. Grande parte modificou a vida. Em verdade, não viam com os olhos do corpo o emissário que o soberano lhes mandara. Entrementes, o primeiro juiz trabalhava sem cessar, acordando-lhes a consciência adormecida. Obrigou-os a meditar nas origens divinas da escola. Estimulou-lhes a curiosidade, a fim de reconhecerem que se encontravam de passagem no educandário maravilhoso, e os fez olhar a luz celeste em que se banham os impérios resplandecentes do poderoso Senhor, para que se sentissem menos vaidosos e mais aplicados ao estudo e ao trabalho cotidiano. Desde então, os príncipes encontraram no primeiro juiz um educador de primeira ordem e um companheiro admirável para a jornada de retorno às leis do amoroso Pai, Capítulo 16: O Segundo Juiz o trabalho do segundo juiz era mais difícil, mais doloroso. A missão do primeiro julgador perdurava até o instante em que os príncipes eram obrigados a deixar o uniforme envelhecido ou rasgado. Aí então começava o serviço do segundo. Ele devia mostrar aos filhos ingratos o erro em que se haviam comprometido com toda a franqueza depois de encerrada a oportunidade de serviço e estudo. Os herdeiros do grande rei, todavia, quando foram entregues ao segundo julgador, a fim de receberem a verdade e a luz para tornarem aos braços paternos, estavam com os olhos cheios de treva, e as mãos manchadas de sangue, os pés cobertos de lodo e o coração cercado de espinhos, principalmente todos aqueles que haviam fugido ao auxílio do primeiro juiz retificador. Estavam cegos e tontos. Não sabiam que rumo escolher. A consciência parecia-lhes uma casa incendiada. Os príncipes tão ricos e tão desventurados... Agora só sabiam chorar. O segundo juiz revelou-lhes o abismo em que se haviam precipitado. Dedicado e bom, como sempre, o poderoso pai veio ver os filhos sofredores. Entretanto, os príncipes não ouviram, nem lhe ouviram a voz pelo estado lastimável em que se achavam. Compadecendo-se dos jovens, o rei sábio bondoso -os e bondoso desculpou-os e. Chamando os conselheiros, determinou que os filhos amados voltassem à grande escola, guardados de perto pelos dois juízes, recomeçando o aprendizado da sabedoria e do amor para a redenção. De novo, o velho narrador fez longa pausa para concluir. Desde então...